Pra eu saber que vocês gostavam da série? Enfim, eu quero resgatar essa série, dessa vez trazendo tanto pro universo do Clash of Clans, quanto pro Clash Royale, que tá bombando no momento. Então eu quero falar um pouco pra vocês do significado da palavra Meta. Na verdade, Meta seria um termo, na verdade, uma frase abreviada, que vem do inglês e significa Most Effective Meta de tactics e ad available. Então são as táticas mais eficientes disponíveis no momento. Então basicamente é aquilo que funciona atualmente, o que está bombando agora. Então aquela carta que na atualização passada recebeu uma melhoria, aquela tropa no Clash of Clans que na atualização passada ganhou mais ataque ou uma habilidade nova. Então provavelmente essas cartas vão estar entrando no meta atual, que seria basicamente as estratégias, as cartas, a maneira de jogar que está mais eficiente no momento. Pro Clash Royale e pro Clash of Clans, vamos ter alterações aí dependendo do seu objetivo. Por exemplo, no Clash of Clans, vai ter um meta mais eficiente para você fazer pro push, vai ter um meta para layouts, vai ter um meta para para guerras e no Clash Royale vai ter metas diferentes para Arena 1, para Arena 2, para Arena 3, ó, lógico, o que, o que é eficiente na Arena 1 não vai ser eficiente na Arena 6, na Arena 7, na Arena 8, na Arena 9, então você vai ter que toda vez que você estiver com um objetivo diferente, toda vez que você passar para uma Arena diferente, vai ter que buscar os metas atuais, para você buscar os metas para aquele seu objetivo, vou deixar alguns links aqui na descrição, lembrando que os fóruns oficiais, tanto do Clash Royale, quanto do Clash of Clans, são excelentes fontes de informação para você que quer aprender um pouco mais. Esse termos normalmente são utilizados por jogadores mais experientes, jogadores que querem se aprofundar um pouco mais no jogo e eu sei que muitos de vocês são esses caras não são aqueles jogadores que apenas jogam por jogar ou jogam casualmente, lógico não, nada impede de você que joga casualmente conseguir uma grande quantidade de troféus em um determinado jogo ou ser muito bom mas normalmente quem conhece esses tipos de termos incluindo aqueles termos diferentes que eu falei no Clash of Clans naqueles vídeos dos dicionários normalmente são jogadores ou mais experientes ou que se aprofunda um pouco mais no game, né? Aquele cara que joga mais hardcore e não tão casualmente. Enfim, eu acho que deu para perceber que todos os jogadores têm um perfil diferente. E provavelmente quem criou esse termo meta é um dos jogadores mais hardcore. Enfim, acho que isso não vem ao caso. O que vem ao caso é vocês entenderem o que significa meta. Acho que já, já deu para entender e obterem informações pertinentes ao meta atual. Então, por exemplo, o tronco é uma carta que recebeu uma melhoria muito pertinente da atualização passada do Clash Royale, e ela está atualmente em muitos metas de muitas arenas diferentes. Então, a partir do momento que você desbloqueia ela na Arena do Construtor, ela já vai começar a ser uma carta que você vai encontrar no meta atual daquela arena. E aquela tropa que recebeu uma melhoria na atualização passada no Clash of Clans, provavelmente vai começar a ser introduzida nos metas atuais do Clash of Clans. Lembrando, tem que entender o que é meta, tem que saber onde procurar, já falei, os, os fóruns oficiais, o Reddit, de cada um dos jogos eu vou deixar alguns links na descrição também para vocês se direcionarem tem que saber também o que buscar, né? Porque não basta você buscar um meta da Arena Nova se você não tá na Arena Nova e não tem as cartas suficientes para inclu serem inclusas no, no seu deck, por exemplo, né? Então, tem que saber o que é, saber onde buscar, buscar aquilo da maneira certa e depois treinar pra botar em prática. Basicamente, é isso que vai fazer você ficar um jogador melhor, é né? você se aprofundar um pouco mais no game. Então, se você tem dificuldade pra passar de uma arena, começa aprendendo os termos e depois, quem sabe, você vai se tornar um pro player aí e disputar campeonatos, quem sabe, enfim, espero ter ajudado alguns de vocês, se você não me conhecia, se gostou do conteúdo, deixa, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, deixa seu like se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, vídeo bem rápido, apenas para falar um pouco sobre isso, se vocês têm dúvidas sobre algum outro termo e querem aprender um pouco mais, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo explicando para vocês aquilo que vocês quiserem, ok? Então é isso, falo, um grande abraço do gordinho, galera, e até a próxima!